o que é que tá acontecendo aqui agora com Bitcoin pessoal a gente perdeu uma região importante de suporte a região dos 37 mil dólares e Bitcoin foi buscar a casa aqui dos 31.100 dólares onde está indo testar aqui de novo nesse momento a gente vai olhar também aqui o gráfico diário porque o Bitcoin fechou o dia de ontem abaixo da região dos 33.300 dólares que ele não vinha fazendo desde então e a gente também tem aqui a danada da Death Cross que pessoal pediu para comentar eu vou falar no vídeo de hoje sobre isso. Vou comentar também sobre o cenário de acumulação de week que é o que eu mais acredito. Então, qual que é a minha expectativa para o Bitcoin agora aqui no curto prazo. E pessoal, muito obrigado pelo apoio de vocês. O meu último vídeo aqui ó, teve mais de 800 likes, então deixa o like aí, comenta aqui abaixo também. Para mim isso aqui é muito importante para aprimorar o canal e me motivar a cada vez fazer mais conteúdos para vocês. E vou comentar também nesse vídeo de hoje sobre fã da China, pessoal. A gente tem muita manipulação. Eu quero que vocês estejam preparados aí para os próximos dias. Então, bora lá para o vídeo de hoje. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui agora no curto prazo, o que está acontecendo com o preço do Bitcoin. E a palavra principal aqui é China, né, pessoal? Muita manipulação, muito fud aí. Vou comentar para vocês daqui a pouquinho nesse vídeo sobre isso, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, o um indicador de Hash Ribbons mostrando que a gente tem aqui a Hash Rate do Bitcoin caindo muito, tá? Então isso aqui mostra que está né, tendo uma caça lá também dos mineradores na China. Então a, né, a nossa a taxa de processamento do Bitcoin, né, de, de mineração está caindo muito, isso faz que a rede também perca né, valor, né? Os, os mineradores acabam vendendo também Bitcoin nessa fase aqui, porque eles têm custos né, para poder uh, às vezes mover né, essas máquinas para outra região, eles estão movendo para né, uh, mineração até para o Cazaquistão, enfim, uh, indo mineração para os Estados Unidos, né? nesse caso aqui não seria os mineradores da China, mas enfim, tá? então isso envolve custos né, e isso acaba gerando também a rede de Bitcoin, acaba perdendo o valor com essa Hash Rate né, diminui, então tudo isso leva também o preço a cair. Né? A gente também teve os mercados tradicionais como a SP500, a gente teve... Né, a, o índice do dólar também subindo, tudo isso leva o preço aí do Bitcoin a despencar, tá? Então, assim, pessoal, mas para mim que eu estou mais acreditando aqui é a manipulação do preço, tá? A China aí junto com as né, instituições levando aqui, fazendo uma manipulação do preço nesse momento. Vamos olhar aqui agora no curto prazo para onde a gente pode ir com o Bitcoin, porque a gente está indo testar aqui de novo a região de mil100 mil dólares, né, pessoal? Então, seria importante ficar acima dessa região aqui, senão a coisa pode ficar um pouquinho feia, tá? Mas, enfim, se a gente perder essa região aqui também, a gente tem um pouco mais de esperança, vou comentar para vocês, aqui mais um cenário de acumulação de COF, que eu acredito aqui quais são as regiões que o Bitcoin poderia buscar um pouquinho mais abaixo, tá? Então aqui agora no curto prazo é o seguinte, a gente perdeu um suporte importante na região dos 37 mil dólares, tá? Eu comentei para vocês no último vídeo que a gente... Não poderia perder essa região, tá? Senão a coisa pode, poderia ficar feio. A gente testou aqui a região dos 37 mil dólares. Eu acabei não entrando numa operação de long, né? Devido aos indicadores de sentimento, mostrar aqui que tinha muita operação de long aberta, né? Então não estava muito favorável. Ainda bem que para mim, porque senão eu teria sido estopado, né? Aqui agora, pessoal, a gente perdeu o suporte, né? Vamos ver para onde gente pode ir com preço do Bitcoin, tá? Aqui é o seguinte, ó, aqui que eu tô olhando, né, uh, para poder imaginar aqui para onde a gente pode ir com preço, é o seguinte, ó. Puxando uma extensão Fibonacci aqui, ó, desse topo que a gente fez na região dos, dos aqui dos 41.300, né, até esse fundo que a gente fez aqui onde a gente rompeu esse, esse suporte, né? Esse fundo aqui, ó, tá na região dos 34.700. Nessa retração tá aqui do Bitcoin a gente pode ver o seguinte ó que o Bitcoin tá respeitando esses níveis de Fibonacci nessa extensão ó e a região de a região aqui também dos 786 também o Bitcoin tá tendo suporte na região aqui dos 31.200 né Até a gente pode ajeitar um pouquinho mais aqui essa extensão Fibonacci que é sempre um pouco difícil mas fica bem exato aqui se a gente botar bem exato aqui nessas regiões a gente pode ver que o Bitcoin tá tendo um, um respeitando aqui mais esse, essas, essa região aqui dos 31.200 né tendo suporte nessa região se a gente perder aqui a região dos 31.100, 30.200, né? Conseguir fechar o candle de mora aqui abaixo, a gente possivelmente vai buscar aqui a região dos 29.800 dólares, né? Então, a região dos 30 mil né? até os 29.800 dólares, que é a região de 100% de sessão Fibonacci. tá? Então, o que eu estou acompanhando aqui agora para o curto prazo do Bitcoin, tá? Então seria importante você ficar aqui acima dessa região, tá? Para a gente não aqui buscar níveis mais abaixo, né? Então um pouquinho mais abaixo, eu vou comentar para vocês aqui no cenário de acumulação de WICOF, tá bom? Vamos olhar aqui o gráfico de diário também pessoal porque aqui ó no diário a gente viu que a gente fechou o candle diário abaixo da região dos 30.300 dólares aqui, tá? Então a gente fechou bem abaixo dos 30.300 dólares. E, inclusive aqui a gente teve, fez um reteste hoje também nessa região, né? E não conseguiu ficar acima, tá? Então a gente vou aqui, testou esse canalzinho também, não conseguiu ficar acima. Então a coisa que ficou feia para o Bitcoin mesmo. E a gente também tem aqui a nossa, né? A nossa Death Cross. O pessoal pediu para comentar aqui no vídeo, né, No próximo vídeo sobre a Death Cross. Então, pessoal, a Death Cross não é um indicador que mostra para onde vai vai o preço tá é um lag indicator né ele mostra um pouco do passado que que, que ocorreu já né então não é um lead indicator por exemplo o lead indicator é por exemplo o cpr que é um que eu uso bastante aqui no meu canal tá que mostra para onde o preço pode ir tá então por exemplo aqui o CPR mostra que a gente tem aqui uma região aqui por exemplo essa região dos, dos 24.768 seria um nível que o Bitcoin poderia buscar de acordo com o CPR ele mostra para onde o preço pode ir na né? onde ele vai ter suportes e resistências para o preço tá aqui no caso uh, esses cruzamentos de médias aqui eles não são eles não mostra para para onde o preço pode ir, porque não, não dá para saber na verdade, por isso aqui, tá? Não quer dizer que agora o Bitcoin vai começar a cair, cair, cair, né? Por causa disso, tá bom? A gente pode ver até inclusive aqui, ó, no passado, puxando o gráfico aqui logaritmo, tá inclusive, ó. A gente pode ver que Nesse cruzamento de média, né, a gente teve aqui outras Death Cross acontecendo aqui, por exemplo, a gente tem aqui uma Death Cross ocorrendo aqui, né? Ah, obviamente foi um pouco diferente do que a gente tem aqui agora, mas o preço acabou subindo, né? Depois a gente teve uma Golden Cross, enfim. Ah, aqui a gente teve uma, uma, uma, uma Death Cross ocorrendo também, o preço acabou subindo, caiu. Depois teve um pump aqui, ó. Teve um pump aqui mais ou menos de quanto por cento, ó? Cerca de, né? Praticamente aqui, ó, 64%. Lá em 2000 e... e se a gente olhar aqui 2019... 2018, desculpa, a gente teve também aqui uma Death Cross ocorrendo, ó, correu aqui a Death Cross, a gente teve uma queda, o preço já tinha caído, na verdade, né, que tinha caído já, e ele acabou depois dando um pump aqui ainda, ó, de quanto, mais ou menos, cerca de 54%, tá, então... A Depth Cross não vai mostrar para gente aonde a gente vai pro preço, com, com o preço, tá? Então, isso aqui só, só mostra o que está correndo na tendência aqui do, do ativo, tá? Então, é, enfim, não dá para saber que agora, que, enfim, aconteceu a Depth Cross, a gente entrou aqui no, no bear market e o preço só vai cair, tá? Não é bem assim que funciona. Então, assim é um é um sinal aqui negativo mas não é uma coisa que também que nossa tá tudo perdido para o Bitcoin tá então é basicamente isso que eu tenho para falar para vocês sobre a Death Cross eu não vou estender muito aqui o assunto tá o que eu quero abordar mais aqui nesse vídeo é esse cenário aqui de acumulação de week -off. eu acredito que a gente tá aqui agora na fase C eu já vim falando sobre isso aqui no meu canal né Há várias semanas sobre esse cenário tá inclusive aqui agora o Bitcoin tá na casa dos 30 mil e dólares a coisa tá ficando feia a gente perdeu aqui né? uma região importante lá que eu falei para vocês a região dos 31 mil dólares né então o que eu tô acreditando mais mais a gente fazer aqui essa fase de Spring né então o Bitcoin inclusive rompendo região aqui dos 30 mil dólares né para poder pegar o máximo de stop loss possível a liquidez necessária que as baleias as instituições precisam para jogar o preço para cima tá pessoal então eu tô acreditando mais aqui agora né? eu já mostrei para vocês inclusive alguns modelos de gráfico aqui desse artigo ó, uh, esse artigo aqui do Cold Bullet Shearer vou deixar o link o link para vocês aqui também inclusive a uh, week of uh, 101 aqui né um, 101 uh, parte 3 a acumulação falando aqui os dois cenários né? os dois dois gráficos possíveis que a gente pode ter aqui tá então a gente tem esse gráfico aqui que mostra essa região de Spring que poderia acontecer tá bom é o cenário que eu tô mais acreditando. Então, jogar o preço para baixo, fazer o pessoal vender Bitcoin desesperado, né? É, para depois o preço subir, tá? E aqui, para mim, esse cenário aqui, eu tô descartando praticamente de a gente, essa região que a gente ficar aqui nessa região é, um pouco mais acima. A gente acabou de perder a região dos 31 mil dólares. Então, para mim, aqui, eu estou descartando esse gráfico aqui, né? Obviamente, pessoal, né, a coisa não pode assim, não pode desandar totalmente aqui, tá? Se a gente perder aqui, por exemplo, começar a buscar regiões dos 24 aqui para baixo, ó, aqui no gráfico, a coisa pode ficar bem feia mesmo, tá? A gente tem esse cenário aqui, ó, de distribuição tomando forma também, tá? A gente fazer a fase E aqui do cenário de distribuição e começar a cair também. Nesse caso aqui, isso aqui não seria mais um cenário de acumulação, pode virar um cenário de redistribuição, tá? Aqui dentro, tá bom? Mas eu tô, continuo acredito, tô acreditando aqui mais num cenário de acumulação, tá, pessoal? Então, para onde a gente poderia cair com preço aqui ainda se a gente romper a região dos 30 mil dólares? Tá? A gente poderia cair aqui, ó, na minha opinião, a região aqui dos 29 mil, né, 29 mil e dólares que a gente teve suporte bom aqui, ó, lá no, no mês de janeiro, nessa né? bateu duas vezes aqui, ó, a região dos 29 mil e dólares, que inclusive a abertura ali do, do, do mês de janeiro foi na região dos 28 mil e ou 800, uma coisa assim, tá? Então a gente poderia cair com preço nessa região aqui, tá? Poderia buscar aqui, seria o primeiro nível, né? Uh, ou então, pessoal, aqui, ó, a gente puxando os níveis do VPVR também, ó, vou puxar pra vocês aqui uh, do, uh, do VPVR, a gente dar uma olhadinha para onde a gente poderia ir, ó, a gente tem aqui um suporte bom ó, nessa região aqui dos 27 mil dólares. Tá, seria um suporte legal para o preço do Bitcoin. Então a gente poderia buscar essa região dos 27 mil dólares, né? De forma muito rápida, né? Um flash crash aqui praticamente acontecendo e depois o preço subir muito rapidamente também. Tá, se a coisa ficar feia, a gente pode buscar aqui a região dos 24 mil dólares, tá? 24, 25 mil dólares. Que inclusive aqui é o, o se a gente puxar o, o, VP, o CPR aqui também, né? Aqui a gente pode ver que é a região dos 24 mil dólares, que seria o, o, a região aqui do S3, do CPR mensal, tá bom? Então, é bom ficar atento aqui, o, o CPR mostra para onde a gente poderia ir com preço agora também, tá bom? Ah, pessoal, eu estou acreditando mais no suporte na região dos 28.900, tá? 29 mil dólares mais ou menos, tá? Ou se a gente perder aqui, pode ficar feio de buscar aqui a região dos 27, tá bom? Mas daí ficaria bem dramático mesmo, tá? Bem dramático mesmo. De qualquer forma, nessa região aqui eu não vou vender. O que, que eu vou fazer, pessoal, tá? O que, que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, ó digamos que o preço né daqui o preço do bitcoin ó, vou até limpar aqui um pouquinho esse gráfico a gente poder é, ver o que eu quero dizer para vocês digamos que o preço aqui agora ele vai é, a gente vai aqui por exemplo cair forte tá fez uma queda forte aqui com o preço então a gente fez isso aqui ó por exemplo tá bom caiu aqui pum vão cair forte aqui tá porque para região dos 27 mil dólares mais ou menos tá bom a gente vai fazer aqui uma na minha opinião quando isso acontecer, liquidar muita gente, a gente vai ter um bounce aqui muito forte. Né? Possivelmente para a região aqui acima da região dos 31 mil dólares, tá? Então a gente fazer um bounce aqui, por exemplo, para essa região aqui acima, por exemplo, dos 32 mil dólares, a gente vai fazer um reteste em algum momento aqui, tá? Retestar a região dos 31, 31 ou a região dos 30 mil dólares. Se a gente conseguir ficar acima, conseguir ficar acima dessa região dos 31, né, 31 mil dólares é, ou 30 mil dólares também, tá? Daí é um sinal positivo. A gente poderia voltar a subir com o preço aqui né, e continuar esse padrão de acumulação, tá bom? Se a gente retestar a região dos 31, né? 30 mil dólares e perder, não conseguir ficar acima, daí sim, pessoal, a gente pode ter um cenário de, de, de, de distribuição tomando forma, né? Um cenário aqui de, de uh... O cenário de distribuição aqui tomando forma, aqui seria o cenário de redistribuição, daí a coisa pode ficar muito feia, daí sim vale a pena ir liquidar os bitcoins, esperar para né, buscar a região dos 24 mil dólares que ou até mais abaixo, tá? Que A gente tem aqui, inclusive, eu comentei para vocês num vídeo também, que a gente teria aqui um ombro e cabeça-ombro um gigante, tá? Tomando forma. Eu comentei para vocês nesse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima também, tá? Eu comentei sobre esse possível. Ombro e cabeça, ombro gigante, tá? Que daí seria bem dramático mesmo, a gente pode ver o preço caindo aqui a região lá dos 20 mil dólares muito rapidamente também, tá? Eu não tô, não tô acreditando nisso, não quero assustar todo mundo, mas é bom estar preparado pros dois cenários, tá, pessoal? Ficar preparado aqui, por isso eu falei pra vocês, ao longo do tempo aqui, tirar lucro também, tá? Esperar que regiões mais abaixo pra poder comprar, né? E essa estratégia que você tem que fazer sempre, né? Não entrar no mercado quando tá o preço muito chicado, como tava aqui, né? Eu vi muita gente entrando no mercado nessa região, tá? Então aqui é bem perigoso entrar no mercado assim, né? Então é sempre bom esperar uma boa correção, né? a gente tem uma correção de 55% e esse momento aqui de poder acumular, né? comprar mais Bitcoin na minha opinião, beleza? E pessoal, não se esqueçam então, se vocês tá gostando do vídeo, deixa seu like aí, tá? compartilha com seus amigos, se inscreva no canal e ative todas as notificações para você não perder nenhum vídeo. E participe também do grupo do Telegram, vou deixar o link aqui abaixo na descrição desse vídeo, junto também com o link do canal de alertas, onde eu coloco aqui todas as novidades sobre o preço do Bitcoin e criptomoedas. E para quem tem experiência com futuros, vou deixar aqui também o link da PrimeXBT. A PrimeXBT é a corretora que está apoiando aqui meu canal e está dando 50% de depósito para todo mundo com cupom aqui abaixo. Então, se você depositar, por exemplo, mil dólares, você ganha 500 dólares de margem gratuita para você operar. Se você depositar um Bitcoin, Bitcoin, você ganha meio Bitcoin, que é o limite que eles estão dando aqui, para você operar com margem gratuita, tá? Então, todo o lucro que você tiver nessas operações aqui, desse bônus, você pode sacar. Então, incrível, aproveita aqui, tá? Porque você quer é tempo ilimitado também, tá, pessoal? Vamos comentar aqui agora um pouco mais sobre o sentimento do mercado, sobre o FUD aqui também, né, pessoal? Nesse momento aqui, a gente tá num total aqui de Fear and Grid Index. A gente combin... acabou de romper aqui também a região aqui é dos 30 mil dólares, porque eu tinha visto, tá? Então, Bitcoin atingiu aqui a região dos 29.900 dólares aqui nesse momento, tá? Então aqui realmente incrível, parece que esse cenário aqui de WeCoff tá tomando forma, a gente está aqui o mercado em extremo medo nesse momento, né? Então, pessoal, basicamente aqui, ó, a gente pode ver, inclusive, aqui nas análises on-chain. Aqui a gente pode ver que, aqui, por exemplo, esse é o gráfico que mostra, né? Sobre o, o Spent Output Profit Ratio, que mostra aqui basicamente, ó, a, o pessoal que tá vendendo Bitcoin numa região de prejuízo, tá? Então tem muita gente vendendo aqui Bitcoin na região de prejuízo nesse momento. Então a gente pode estar bem próximo aqui de um, um, um fundo aqui pro Bitcoin, tá? Então me parece que a região aqui dos 30 mil dólares não foi o fundo. A gente pode buscar regiões mais abaixo, né? Um pouquinho mais abaixo, tá? Mas a gente está bem próximo de um fundo, na minha opinião, tá? Esse aqui é uma, um gráfico que você pode ver aqui na. No site da Glassnode, já aconselho você acompanhar também. Esse gráfico aqui, por exemplo, é gratuito. Tá? Então, aqui o Spend Output or Profit Ratio. Então, pessoal, basicamente tem aqui, ó, muito FUD vindo aqui da China, né? Então, o preço do Bitcoin caiu aqui para a região dos 32 mil a uh, 32 mil aqui e. Um... E 500 dólares com essa notícia aqui da China, né? Então, os bancos da China proibindo o Bitcoin, enfim. A China caçando lá os mineradores, tá? Então, assim, pessoal, minha recomendação para vocês aqui é que eu tô de olho, tá? É não se desesperar aqui, por mais que o Bitcoin aqui agora, nesse momento, tá? Aqui na casa, aqui, vamos dar uma olhadinha. Aqui, baixou aqui, foi testar a região aqui, ó. Pegou a região de 100% de extensão Fibonacci, acabou de fazer isso aqui nesse momento, tá? Então, chegou aqui a atingir essa região, tá? que seria aqui o alvo que eu tinha comentado para vocês, tá? Vamos ver se ele consegue segurar acima dessa região aqui agora, tá? A, a, a, segurar aqui acima dos... 29.800, né? não a coisa pode ficar feia a gente testar aqui a região dos 27 mil dólares, tá bom? Então, pessoal, de qualquer forma, é minha recomendação é não ficar desesperado aqui, é um momento complicado para sair vendendo Bitcoin, porque esse cenário de acumulação pode tomar forma aí, né? Você acabar vendendo, entregando o seu Bitcoin de forma barata aí para as instituições né, jogarem o preço aí para cima, tá bom? Então, vamos lá, eu vou estar tá aqui provavelmente muito em breve fazendo uma live no canal, porque a coisa aqui tá bem complicada. Vou estar tá aqui participando também do grupo do Telegram, então participe aqui do grupo do Telegram. Né? Vamos lá, vamos falar pelo chat aqui, porque a coisa que está, aqui ficando bem complicada, estressante para todo mundo que está aqui em Bitcoin, tá? Mas é isso aí mesmo, faz parte do mercado, tá? Mantenha aí a, a né? o emocional sob controle e bora lá, pessoal. Se inscreve no canal, ative todas as notificações e a gente se vê aí na próxima. Um abraço.